Pessoal, desde fevereiro deste ano, votar nas eleições é considerado uma prova de vida pelo INSS. Está lá na portaria do Instituto de número 1408, se você quiser dar uma olhada. Mas estão falando por aí que essa prova de vida, por meio da votação, só é válida se a pessoa votar em candidato X ou Y. Isso é boato, tá bom? Não interessa em quem você vai votar como forma de validar a prova de vida, o sigilo do voto é um direito de todos os brasileiros e absolutamente ninguém vai saber em quem você votou. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras.